E aí clã, Shadok de novo, hoje a gente tá voltando com Sekiro, Shadows Die Twice Muito bem, no último vídeo a gente derrotou o Macacão, né E hoje a gente... a gente vai continuar aqui nesta área A gente voltou pro começo, porque se eu não me engano não tem como sair Dali do comecinho, né Dali da área do chefe Então a gente vai vindo para cá, o computador Bavaria está engavidando para cá nela né, Só verifiquei aqui estamos, estamos rodando Agora a gente vai ter que descer Tem umas árvores, e isso aqui é venenoso, esse chão aqui Os macaquinhos aqui, que parece que não deu muito certo a vida para eles Aqui tem mais um vendedor E a gente já vai Pra área aqui onde a vida complica um pouco esse cara aqui ele tem muitas coisas mas nada, nada muito interessante vamos indo por aqui, aqui. estamos no lugar certo Só vai correndo aqui, igual o mundo mesmo Aqui é uma área complicada Isso, e a gente já chega aqui, tem a cobrinha Isso. É o jeito que eu faço, não sei se é mais correto eu Tento chamar a atenção dela Se ela relar na gente, a gente morre Direto, morre direto <risos> é, é triste De volta eu evito um pouco é, Os inimigos dessa caverna Tem muitos itens, viu Mas pra mim eu Não acho que vale a pena Pronto, conseguimos, conseguimos, conseguimos com algum custo. Até que foi na segunda tentativa, não demorou muitas vezes, viu? A gente pega o item aqui, coração desidratado. Dissolva o nome. Tem mais um itemzinho. Um divino. a gente chega em outra área interessante. Essa área pode como não pode ter sido visitada já. Vamos fazer o seguinte. Vou dar uma olhada aqui. Daqui pra frente a gente vai para o outro safe porque eu fiz uma bobagem. Feito. Agora com o save certo a gente vai <risos> a gente vai atrás aí do da próxima área. Tem alguns inimigos se eu não me engano. Tinha uma elite ali a gente acho que matou e passou por aqui já. Só que agora tem mais coisas tem mais coisas pra cá. Tem um inimigo muito legal. Nossa é muito divertido mesmo. Só que o contrário da diversão. Aqui tem mais um, um bid, né? E é isso. A gente já chega aqui na área interessante. Temos aqui a cachaça do macaco. E tá ali! Vocês lembram que a gente derrotou no último episódio um macacão? tal então. Enfrentar ele aqui. Ele não é muito forte, perto das versões que a gente enfrentou. só que agora tem um porém. Não, agora tem um segundo macaco e é meio tenso. Mesmo. Eles são meio alinhados quando um está numa situação. Meio. vulnerável. O outro vem pra cima. Então.. A gente tenta matar primeiro o marrom. O ataque do marrom Parece que é até está diferente viu? Foca no branco Até ele ficar Em uma situação desfavorável E aí? Vai para cima do marrom Que a gente já teria concluído, mas ainda não pulou. Beleza, sempre depois do grito é o ideal. Por isso aqui a gente já conhece, né? Não tem dificuldade nela. Quer dizer, não posso falar isso, né? como é que é, né? Falou que é fácil, toma. Aí, ó. A gente está sem isso, uma situação meio focada Isso é novo Agora você <risos> conseguimos derrotar os dois macacos. Aqui ainda tem como finalizar, finalizar à direita, né? Você consegue dois bits, né? Derrotar dois inimigos. E a gente Arrebenta com a imortalidade do macaco. Vamos descansar. Muito importante. E é importante também que na segunda tentativa a gente conseguiu. Que a gente vai para uma nova área. Se inimigos deixar a gente para nova lavar. Isso. Que uma área com muitos itens, muitas coisas. Mas o principal é não morrer pro galo. Sério, o principal é vir por aqui e ignorar tudo Vai ter tipo uma névoa aqui com... O que, que a gente fez? A gente já matou... <risos> a gente estragou esse <risos> Muito bem, agora é do save correto Vocês estão vendo aí que tá uma névoa a neva pesada, uma área toda nevoada com os inimigos que saem do meio do nada. E é bastante tenso, viu? Então eu recomendo ignorar tudo. Tudo mesmo, só sai correndo. Vaza daqui mesmo, desceu aqui ó. Vai embora. A gente foi pro lado errado, não tem problema. Subiu aqui, ó. Ignora todos esses caras, não importa eles, sinceramente, Isso não tem nada de importância. Perfeito, subimos onde a gente tinha que subir E agora a gente vai entrar nesta casa Tá tocando uma flautinha E executa esse inimigo aqui Não tem nenhuma dificuldade de derrotar Uma vez derrotado, a vida fica fácil Você acaba com todos os fantasmas da área Legal, né? Tem um monte de item aqui, vale a pena explorar Mas... Não é aqui que a gente vai a gente vai contornar o castelo aqui. Essa área é fechada antes de destruir a névoa. E a gente vai descer aqui. Os inimigos chatos, só ignora, só ignora tudo. Ignora todos eles. Vai descendo. Vem aqui dar dá um rest. Ó. Acabou. A gente abre mais uma, mais uma área Essa aqui é uma área que eu acho bem legal de farmar Os inimigos ficam voltando São zumbis É bem bom de farmar mesmo Só que Tem a parte boa e tem a parte ruim, né? A parte ruim é que tem uns bichos que saem do chão Que pegam você e aí... Caixão Então a gente só vai vir correndo aqui, ó Pegar um, um Gord Seed E, e tomando <risos> Não adianta nada, não adianta nada Tem, tem que ter essa baixa mesmo Espera descorrer e vaza daqui Nossa, nossa Tomou um gurde, dois Gurd E continua Até aqui De importante nessa área assim, eu acredito que só o gurde Seed ali Você pode aumentar Um tanto esse HP Aí Aqui já tem um chefe opcional com essa dona aqui não precisa nem falar com ela, você já chega nem grosseria Tem que defender até... Até enjoar Bem, confesso. Esse a gente faz um como legal. Aí. Agora deu certo. Um suquinho, tubaína. Um pouquinho só, hein? Feito! Finalizado! A menininha Por algum motivo ela não gosta de ser derrotada, não consigo entender e vamos lá! A gente vai seguir tudo aquele caminho que a gente fez até aquela moça E vamos continuar ignorando todo mundo a gente está interessado somente no chefe Oi, aí, cara, falou! Aqui, ó. Rapidamente Muito bem, de volta ao monge, a gente foi botado algumas vezes nele Porque aparentemente eu não consigo me defender dele e falar ao mesmo tempo O João é o seguinte: é só defender sem assim parar. Se você gosta de itens, é esse. Usamos um item já que não deu certo. Bom, nem precisou usar. <risos> nem precisou usar. Terceira vez que a gente tenta é tranquilo, mas é isso, é só defender, defender, defender. E aí a vida vai ficando difícil pra ele e fácil pra nós. bem acho que tá bom por hoje, né, a gente derrotou dois macacos iguais, a gente pelo menos um macaco igual, igual a gente enfrentou no último episódio, derrotamos também a moça, né? a fantasma, que não toma dano, e o... o monge, no próximo episódio a gente vai ter que tomar uma dura decisão que vai impactar no final do jogo, eu vou optar pelo final, é... Melhor né, que a gente consegue enfrentar muito mais chefes Bom, fica assim pessoal, deixa eu descansar aqui Que a gente abraça a porta E abrindo essa porta a gente, ah já está aberto. A gente vai encerrando o vídeo, se vocês gostaram deixe seu like Se inscreva no canal, dá nos nossos vídeos, a gente joga Jogozinho de Metroidvania, recomendações e também presentes como esse Que a gente recebeu do Destino Inexorável, ele tem um canal Bem legalzinho, vou deixar na descrição Dê uma olhada, vale a pena Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta da lenda E fica assim, até o próximo vídeo, ó viva a amizade que eu fiz aqui, ah, tá tudo certo